Então pessoal, olha só que legal, que bacana essa dica que eu venho hoje aqui para o nosso canal. E eu espero muito que vocês gostem desse suporte e esse vasinho decorado, tá bom? Segue o passo a passo, fiquem todos com Deus. Ó oh, pessoal, então para a gente fazer esse suporte aqui para a planta, para a gente pendurar... É, com palito de picolé nós vamos precisar de 20 palitos tá bom e a ideia é para pendurar esses vasos plásticos ok que nós vamos pintar ele também vamos precisar de barbante ó esse essas argolas aquele plástico mas pode ser de madeira ou de qualquer alguma coisa que você que seja uma argola ok cola de silicone essa cola aqui, que todo mundo já conhece qual é, né? Aquelas duas massinhas que juntam uma na outra. Cola quente. é A pistola. Ou então essa cola aqui, também. Cola universal. o pessoal está aqui pronto vamos então, pegar um pedaço assim uma virinha, ó. e vamos colocar aqui nesses nesses cantinhos só para segurar melhor Ó pessoal, fica assim ó, certo? Colocamos o vaso, fica aqui, aí eu vou pintar a base com preto e o vasinho dourado, tá bom? E a argola também, preto. Oh, pessoal agora com barbante nós vamos cortar quatro tamanhos desse aqui ó na medida de 94 centímetros tá bom de barbante mas vocês podem estar usando é, corda de cordinha de sisal entendeu que vocês tiverem aí ó como é que fica depois de pintado, tá bom? agora é assim, ó. Em cada uma né? que vem aqui e puxa Agora a gente junta aqui as quatro partes, certo? E barbante. Pega aqui a argola. E vai ajustando. Aqui. Nessa parte aqui, nós pegamos mais um pedaço de barbante. Passamos aqui, vamos dar um nó, aqui ó. e agora é só enrolar, tá embaixo aqui, Dá outro nó bem forte, assim ó e agora é só cortar as pontas então o nosso pó ficou assim pessoal ó certo o vasinho ó deu pra gente reaproveitar ele e agora é só colocar aqui dentro Ó pessoal, como foi que ficou? Finalizado o nosso suporte para vaso de plástico. Ou vocês podem também estar usando com vaso de cimento. Tá bom? E espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. E quem já gostou e ficou até agora, aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado para o próximo vídeo. Deixa um joinha. Compartilhe também esse vídeo nas redes sociais de vocês, tá bom? Para que chegue outros amigos que gostam de artesanato, que faça para você, para vender, entendeu? Para uso próprio, enfim. E deixa um comentário lá embaixo, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser, que Deus abençoe a todos poderosamente.